Os medicamentos para obesidade, eles têm alguns efeitos colaterais. Por, Por exemplo, exemplo, a cibutamina é um medicamento que pode ajudar na perda de peso, mas ela pode piorar a ansiedade piorar a frequência cardíaca, piorar a hipertensão, a hipertensão arterial. Não os pacientes que, que têm essas doenças e não, não devem usar a Esse, Esse medicamento é associado, porque uma é um das causas de hipertensão, hipertensão, por exemplo, é obesidade. É, então, a gente é associa medicamento de a hipertensão. hipertensão. A hora que o paciente perder peso, peso, a gente a gente a a peso, a gente tira os medicamentos da hipertensão, se for necessário fazer isso. O olistate já é um medicamento que tem efeito colateral só. E depende de você. Se você como se você comer muita gordura, ele está, vai ter, diarrea, arreia, vai ter, vai ter, que vai ter, vai ter, pode sujar vai ter, vai ter, vai ter, vai vai vai ter, vai ter, vai ter, vai comer vai muita, muita, ter, esse efeito vai, esse vai aparecer. esse efeito vai aparecer.